Você já ouviu falar em boi 777? A técnica permite produzir um boi gordo de 21 arrobas aos 24 meses. Vamos ver como isso é possível aqui na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a casa onde nasceu a técnica. A conta parece fácil. São sete arrobas no período de cria, sete na recria e mais sete na terminação. O boi 777 já tem dez anos e segue se aprimorando para que seja possível produzir mais animais em menos tempo e com menos pasto. É que não é só uma questão econômica, é uma questão ambiental também. Nós conseguimos uh, diminuir o... vamos falar... Melhorar né, a, a, o uso da terra, nós conseguimos minimizar a, o tempo de, de uso daquela rede, daquele pedaço de terra pelo animal e, consequentemente, isso melhora toda a questão ambiental. Um dos grandes segredos para atingir o boi 777 está na nutrição. É ela que modula a produção e mais pasto significa investir em mais animais. Na apta região da Alta Mogiana, são mil hectares dedicados à pesquisa em gado de corte. O número 777 não é uma regra fixa, pode variar de acordo com o plano nutricional definido. Você tem um alimento de qualidade também, né? então nutricionalmente ele tem, ter, ele tem que ter um alimento bem balanceado. Ele vai associar o que tem no pasto, a qualidade do pasto, mais o alimento que ele precisa, que vai combinar com o pasto para dar o ganho de peso que ele quer. Né? São os fatores importantes que ele tem que levar em consideração. Né? Para determinar quanto de alimento ele precisa colocar a mais para o gado ou a menos, né? para o animal ganhar aquelas sete arrobas que ele precisa no período. Na nutrição, o sal mineral tem papel importante em suplementar a alimentação do gado auxiliando no desenvolvimento. Acompanhamos a demonstração de uma tecnologia que permite que o sal mineral permaneça seco, mesmo após uma chuva. Assim evita prejuízos ao criador e facilita o consumo pelo gado, já que não há emblocamento. Um saco de um suplemento proteico de seco, um saco, dois sacos de um proteico de águas, três sacos de proteico energético. Dessa forma você consegue fazer as 7 arrobas do meio e no finalzinho põe no confinamento. Está feito 777, não é difícil, não esqueça do pasto. A pesquisa desenvolvida em uma parceria da marca com a APTA mostra que para alcançar o boi 777 o criador deve fazer suplementação crescente, usar mais concentrado próximo ao abate. O peso pode dar falsa conclusão de desempenho. Peso bom não significa carcaça boa e o confinamento é fundamental em ciclos curtos. Como que a suplementação, como a alimentação dela vai impactar na qualidade do, do animal, do bezerro. É aquela frase da barriga da vaca ao prato do consumidor. Então na, na questão de formação do feto, na formação vai resultar num bezerro de qualidade e a partir daí ele só vai recebendo nutrições em quantidades, é, falar, progressivas, de forma a chegar num animal com 21 arrobas na hora do abate. Amanhã você vai ver como o melhoramento na genética de touros Nelore vem dando bons resultados em uma fazenda referência no assunto.